Boa noite, educadoras e educadores do ABC. Estamos aqui online, estamos no webinário da semana 1 da é a aula inaugural do curso Planejamento de Cursos Virtuais da UFBC. Eu sou André Brandão, sou o coordenador do Núcleo Educacional de Tecnologias e Línguas e estamos aqui para iniciar mais esta aventura, tá? que é esse curso... E, assim, lamentavelmente, estamos num período de pandemia. Gostaria de é, mandar meus sentimentos sinceros aqui para todas as pessoas que tiveram alguma perda, alguma consequência desta pandemia, que nos fez transformar a nossa maneira de educação, tá? tanto no ensino escolar como no ensino superior. Então, estamos aqui num desafio e nós já podemos nos considerar aqui, já que nós chegamos neste momento, como pessoas vencedoras. Então, este é o momento que nós vamos começar uma série de webinários. Eu estou aqui presente nesta aula inaugural, deverei retornar na aula final. E estamos aqui com a professora Carolina Carvalho, E ela é uma das idealizadoras, uma das coordenadoras do curso, junto com a professora Carla Rodrigues. E temos mais pessoas que fazem parte dessa grande equipe e que participam aqui nesta sala hoje. Participam junto a Marcela, Angélica, Adriano, Michele e Sheila, sendo Michele e Sheila professoras do curso. E temos pessoas convidadas que falarão aqui um, um parecer, um, darão seu depoimento sobre uh, o conteúdo desta semana 1 e também posicionamentos de experiências anteriores, pessoas que já fizeram o curso Planejamento de Cursos Virtuais, o PCV. Então é uma grande satisfação fazermos parte deste momento, um momento de transformação, um momento de reinvenção do nosso meio de ensino, a nossa maneira. e Então, eu gostaria de parabenizar a todas e todos e agradecer a todas e todos por aceitarem este desafio que o momento nos traz, de nós nos transformarmos. Então, muito obrigado a todas e todos. Gostaria de mencionar também o nome do vice-coordenador do NETEL, o Núcleo Educacional de Tecnologias e Línguas, Miguel que ele participa aqui, porque em qualquer momento, alguma circunstância pode acontecer comigo. Eu tenho filhos pequenos aqui em casa, então ele está de plantão, caso aconteça qualquer situação. Então, eu vou falar brevemente sobre o NETEL. NETEL, como eu já mencionei, o seu próprio nome diz, é um núcleo educacional acima de tudo, dentro da UFABC, e ele trata de tecnologias educacionais e de línguas. Então, para quem quiser acessar o site do NETEL, o NETEL é netel.fbc.edu.br. Então, lá tem o site, tem sugestões de ferramentas que podem ser usadas para fins educacionais. E uma série de ações são, são realizadas pelo NETEL, entre elas, este curso, o PCV. Temos também formação de tutores, temos os cursos de idiomas, temos os atendimentos... Então, é um núcleo que se preocupa, que aborda questões que envolvem educação, antes de tudo, tecnologias educacionais e também os cursos de línguas que são ofertados como cursos de extensão e também como cursos internos para atender o público da UFABC. Então, claro, existem muito mais ações que são realizadas pelo NETEL, mas este é um resumo e também esse foi um, um momento só para expor a unidade administrativa que compõe a UFBC, mas o foco de hoje é a aula inaugural. Então, eu passo a palavra agora para nossa querida, nossa professora da UFBC, Carolina Carvalho, muito obrigado pela oportunidade, a palavra é toda sua e desejo a todas e todos um excelente curso e que todo mundo saia melhor, saia com uma resiliência destacada ao final do curso, muito obrigado. Carol, a palavra é sua. Obrigada, André. Obrigado aí pela introdução e obrigada também pelas boas-vindas. Né, o professor Miguel, né, que também, Miguel, o professor André, que também é coordenador do Núcleo, não pode ficar conosco hoje, que ele tem aula, então ele só vai fazer mesmo a abertura e daqui a pouco está indo. Obrigada, André. É, meu nome é Carolina, também sou professora da UFABC no curso de Engenharia de Gestão, Sou uma das coordenadoras do curso PCV e vou estar com vocês nessa jornada aí para aprender um pouquinho mais, compartilhar né, os uh, nossos aprendizados nesse momento tão difícil e ao mesmo tempo algumas frustrações, né, algumas lacunas que ainda ficam e que a gente vai crescendo, eh, se desenvolvendo e aprendendo cada dia um pouquinho mais. Né? Aqui também a, a gente tem a professora Carla, que hoje não pôde estar aqui, que é a coordenadora também do PCV 2021, mas ela mandou um abraço para todos, desejou um ótimo curso, mas ela não vai se apresentar por aqui. Mas a gente tem agora a Marcela, Marcela se quiser aparecer aí para apresentar também e fazer na sequência, chamando, acho que seria interessante. Então, desejo a todos um ótimo curso e sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao PCV 2021. Obrigada, Carol, boa noite, boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos, bem-vindas, é, atuo também no Netel, como foi apresentado pelo coordenador é, André Brandão, atuo na coordenação do curso com a professora Carolina e Carla, e temos aqui é, nossos colegas que também é, estão nos ajudando há já muitos, muitos meses, preparando esse curso, é, que tem neste ano um caráter extensionista, e para nós é, é um motivo de muita satisfação poder encontrar professores e professoras da educação básica também, além dos de ensino superior, da nossa região e de todo o país. Nós temos pessoas aqui representando toda uh, todo o Brasil. Então, eu vou chamar aqui, aproveitando então, duas pessoas muito importantes da nossa equipe, a Angélica, que é designer de sistemas, para ela se apresentar, e o Adriano também, que é o nosso designer instrucional. Angélica, se você quiser dar um oi aí para o pessoal, já. Oi, gente, prazer em conhecê-los, espero que todo mundo esteja animado com o curso, é, eu sou a, a designer de sistemas e vou auxiliar é, tanto os professores, tutores e alunos no manuseio do Moodle. Qualquer dúvida, vocês podem escrever lá no café, enfim, entre em contato que a gente ajuda, tá bem? Tudo bem, Adriana. Oi, pessoal, boa noite. Eu sou Adriano. Adriana, trabalho ah, no PCV como um design instrucional. Esse ano estou uh, mais uh, na parte com os tutores, mas uh, o curso foi desenhado a partir da, das experiências que a gente tem com os professores da, UFA, da UFABC, espero que vocês gostem, né, curta aí o conteúdo que a gente preparou especial para vocês, tá bom? Boa noite. Muito bom, então, a gente também vai chamar para, vai trazer para cá, é, Duas professoras que estão acompanhando também os trabalhos diretamente com os grupos, né, eu vou trazer então a, profe a professora é, Michele, que vai se apresentar também, e também atuando como docente, como professora desse curso, a pós-graduanda Sheila Cruz. Bom, boa noite para todas, todos e todes. É, eu sou a Michele, eu sou uma das professoras do curso do Grupo A, sou professora da UFBC, como está ali, que eu esqueci de tirar, professora da Engenharia de Gestão. É, espero que a gente tenha bons momentos, boas trocas de experiência, que eu falo que, assim, um dos pontos mais importantes é essa troca de experiência, né, e das diferentes visões, e principalmente agora, é, também com os professores da, da educação básica tá é um prazer espero que seja um, um excelente uma excelente primeira aula obrigado boa noite a todos eu sou a Sheila eu sou doutoranda do programa de ciência e tecnologia química na UFABC. na em 2020, no PCV 2020, eu atuei como tutora. Foi um grande aprendizado. Eu tenho usado muitas ferramentas que eu aprendi durante o curso, nas minhas aulas também. E agora, esse ano, eu estou como docente. Então, é sempre muito aprendizado, é sempre muito bacana hein, fazer parte desse curso. Eu espero que vocês tenham um bom aproveitamento e curtam bastante o curso porque realmente é um curso muito, muito legal, assim, dá para aproveitar e para coletar muitas coisas, muito material, e realmente colocar aí dentro da, da nossa vivência docente. Um bom curso a todos. Obrigada, Sheila, né? É, hoje também tem o professor Magno, na verdade a gente tem três professores, né, orientando vocês cursistas, então, a Michelle, a, prof... a Sheila e o professor Magno. Mas o professor Magno teve aula hoje à noite, então ele está em aula, agora às sete. Então, ele não pode também se apresentar. Mas ele se apresentou no fórum, né? Então, a gente tem o fórum do, do, do, dos grupos e também o fórum café. E no fórum do, dos grupos ele já fez a apresentação. Mas ele registrou a todos um ótimo curso. E aí, acho que com isso, Marcela, a gente fecha a nossa equipe aqui de apresentação, né? É, é bem importante a gente lembrar dos nossos tutores também, não é? é nós temos 10 tutores, né, que, que estão acompanhando ali no chat, no YouTube. Então, bem importante lembrar dessas pessoas queridas que estão nos acompanhando, são estudantes da pós-graduação que foram selecionados, né, selecionadas é, para nos ajudar nessa tarefa de acompanhar, de, de estar sempre presente, é, junto com é, os docentes, as docentes e o professor Magno também que não está conosco hoje aqui é, nesse trabalho. Então fazer também essa, essa lembrança desses tutores né, que fazem parte da nossa equipe é um trabalho primordial, né? Porque são eles que ficam mais próximos dos cursistas, né? Então atuam também como é, bem próximo a deles. E, então tá bom, acho que a gente apresentou a equipe toda, né, de parte que faz parte aí da, da, do PCV, então vamos falar um pouquinho da nossa agenda de hoje, né, a gente então tem, teve as boas-vindas, né, com a apresentação do coordenador do NETEL, as boas-vindas do PCV e a equipe envolvida, depois a gente vai falar das características do perfil da turma, ou seja, quem são vocês aí desse lado, então uma das atividades dessa semana, foi preencher o perfil da turma, e aí vocês cursistas estão de parabéns, os tutores e professores também, porque a gente teve uma aderência super alta, né, então, muitos cursistas responderam, o que é muito interessante para a gente entender, né, quem são vocês, né, qual o nível educacional que vocês estão, quais são as expectativas, e além disso, vocês se conhecerem, né, porque eu acho que o mais interessante desse curso, e a gente... Estabelecer conexões, né? Quanto mais a gente se conectar e ficar disposto a compartilhar as nossas experiências, né? Tanto a, a, os sucessos quanto as frustrações, então as lacunas que ainda ficam, é, mais a gente vai aprimorando, né? E, e desenvolvendo o nosso papel como professor. Depois a gente vai falar qual que é o objetivo do curso, né? Só reforçar e mostrar aonde a gente está nesse percurso. Né? E aí a gente entra para o ensino remoto e agora, né? que a motivação desse, é, dessa questão foi o tema da professora Ana, que está nessa primeira semana de vocês, e a gente traz três professoras né, com experiências no ensino remoto, né, e além disso, foram excursistas do curso PCB 2021. Então, que é muito interessante vocês é, escutarem as experiências pós-curso, né, para entenderem é, talvez o alcance deles, é, os resultados e também aprenderem com as experiências, né, relato de experiência das três que eu acredito que vai ser muito rico. E depois a gente tem as dúvidas, né, que podem ser é, dúvidas do curso, é, podem ser questões também ah, para as palestrantes, e a gente fala sobre os próximos passos, ou seja, as próximas semanas, o que, que vocês podem esperar, e a gente finaliza esse primeiro encontro. Então, essa é a carinha do nosso Moodle, né, acho que a maioria já entrou, aí a gente tem pouquíssimos que não entraram ainda, mas a gente quis trazer aqui, principalmente para frisar, essa nuvem linda de palavras aqui, que foi o resultado da construção de vocês. Né, para a inscrição nesse curso a gente teve mais de 150 se eu não me engano 190 né marcela Mar, inscritos né e a gente teve a seleção né de 150 vagas e aí a gente fez uma questão que era qual a sua motivação para o curso e é legal que cada vez que a gente faz essa pergunta então, comparando com o ano passado foi diferente o resultado então aqui a gente tem muitas vezes aparecendo a palavra conhecimento a capacitação, aprendizado, aprendizagem, aperfeiçoamento, formação, aprimoramento, determinação, inovação, atualização, necessidade, ensino, docência, e tem várias pequenininhas, renovação, novidade, enfim, então isso aqui é o resultado já de vocês, qual que era a motivação de vocês para esse curso. Então, ela vai ficar aí né, na cara do nosso curso até o final, como um primeiro resultado, e também lembrá-los sempre da motivação que vocês é, fizeram essa inscrição e é, realmente resolveram entrar nessa jornada. Marcela, agora é com você, perfil da turma. Se você quiser complementar ou já iniciar, fica à vontade. Ok. Olha, eu vou retomar até a questão dos tutores, né, que a gente queria falar ó, é, os nomes deles, não é? é? Quero aqui, então, colocar, né, fazer, trazer presente a Mayara, o Alexandre, a Silvana, o João Paulo, Thales, Raimundo, Duvan, a Dilson, a Adriana e Fernanda, a Ana, que fazem parte conosco dessa equipe, e que, né, de alguma forma, é um bom começo para a gente falar sobre esse perfil da turma, já que eles incentivaram vocês, a preencherem, né, a começarem aí a sua aventura no Moodle. É, nós vamos apresentar aqui o resultado de é, um formulário, né, as respostas de um formulário que vocês preencheram lá na atividade 2 do tópico ambientação, né, quando vocês nos contaram é, como somos, quem somos nós nessa nossa comunidade de aprendizagem. É, até às 10 horas, quando a gente é, coletou aí, a gente deixa para o último dia, né, é, nós éramos 123 respondentes né, nesse, desse formulário. Aí acho que a gente pode avançar um pouquinho, Carol, para a gente ver aí com relação ao gênero e faixa etária né, do nosso grupo. É, somos, em maioria, mulheres, né, é 71%, 70,5%, e 28,5% é, que se declararam é, do sexo masculino. É, é, com relação à faixa etária, é bem interessante, né, pessoas que estão é, atuando né, na, na educação, é, nós temos aqui, em maioria, né, entre 30 e 39 anos, né, e depois ah, na faixa de 40 a 49 anos, né, então somos um grupo aí que está buscando já um aperfeiçoamento, é, pertencendo a essas duas faixas etárias em sua maioria, né. É, com relação ao próximo tópico, Carol, a gente pode falar um pouco sobre os territórios de atuação. É, vocês se lembram, quando nós abrimos as inscrições, é, a prioridade seria para o público da região do ABC, DMRR, né, paulista. E nós estamos muito contentes porque temos, em maioria, né, professores de educação básica de São Bernardo do Campo, é, Santo André, depois Mauá, Ribeirão Pires, Diadema, então para nós é bem importante esse público aqui, né, com a gente, porque a Universidade Federal da BC tem a sua missão também, né, de colaborar com, com a região, e depois, que bom, né, temos outras pessoas que vão também contribuir com a gente, né, nessa diversidade da nossa comunidade, então, muitos educadores e educadoras de São Paulo, né, da capital paulista, é, e também de outros estados, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Pará, pessoas do interior de São Paulo também, Paraná, estamos bem, bem animadas e animados com essa diversidade da nossa comunidade também. Depois, é, com relação ao vínculo, né, como essas pessoas atuam nesses territórios, é, nós temos, então, a maioria professores é, da educação básica da região do ABC, é, de outras regiões, né? é, professores é, do ensino superior, de outras instituições de ensino e também da Universidade Federal da BC, né? é, pessoas que se é, apresentaram como profissionais de educação, alguns trabalhando como supervisores, né? coordenadores né? nas suas redes de ensino. Temos técnicos administrativos da UFBC, estudantes de pós-graduação e pessoas que estão na transição é, para educação, que trabalham em outras atividades, é, às vezes até de formação já em órgãos públicos, mas que estão buscando essa formação conosco. Que bom, né? que bom, sejam todos muito bem-vindos. Né? É interessante, né, Marcela, e... comparando com o ano passado, público totalmente diferente, né, a gente tinha só uhum. o público interno, que era professores da UFBC, então acho que a gente vai ter bastante coisa nova, uma discussão muito rica, muito, muito diversa. Isso é, é a riqueza dessa edição, com certeza, né? um, de caráter extensionista. Também com relação às disciplinas, é bem interessante, a gente fez uma nuvem de palavras com as disciplinas que vocês declararam é, ministrar. Né? Então, a gente tem um número é, significativo de educadoras e educadores de educação infantil e polivalentes, né? aqueles educadores que trabalham no na educação, no, é, no ensino fundamental 1, um, sobretudo, com diferentes disciplinas, né, é, muitos de ciências, sociologia, geografia, língua portuguesa, aí depois, né, do, do ensino superior, das nossas disciplinas aqui da, da UFABC, várias disciplinas, né, é, pessoas que atuam em outras instituições de ensino superior também, que foram trazendo, é, da área de gestão de negócios, é, muitas pessoas que trabalham com atendimento especial, é, educacional especializado, né, nas redes é, municipais de ensino, então a gente tem de Libras também, é né, muito interessante para nós essa presença, a gente espera aprender muito com vocês também, especialmente, né, muito bom isso. Depois, é, com relação à formação, nós perguntamos se vocês é, tinham alguma vivência, né, como é, graduandos, né, se fizeram uma licenciatura, é, ou se já vivenciaram, né, alguma experiência é, de formação na sua prática docente, né, uma formação continuada, e nós estamos aqui no grupo em que a maioria é, já vivenciou essas questões, né, então, é... É possível que a gente tenha aqui uma parcela que está realmente buscando com esse curso, né, uma oportunidade de vivenciar é, pela primeira vez para essa transição de uma área para educação. Isso é muito importante para nós também, é um dado bem interessante. Né? E depois, é, esse também é um dado muito curioso se a gente compara com o ano passado, porque a experiência da pandemia nos obrigou a viver, né, para muitas pessoas pela primeira vez, né, a realidade do ensino online no remoto, então muita gente aqui, 95% declararam, né, que já foram alunos, né, de cursos online, e como docentes, esse é um dado também que é bem interessante com relação ao ano passado, é, 63% hoje se declaram, né, e quando a gente ofereceu esse curso no ano passado, esse número foi bem menor, mesmo entre os nossos docentes da, da casa, né? E, e pessoas que vêm pela primeira vez, né, ter essa vivência são 12%. Então, bem importante também analisar e saber que somos essa comunidade aqui. Mais alunos do online, mas já um pouquinho mais experientes como docentes também. É, com relação a curso, né, como nós falávamos, exatamente para é, o ensino online remoto, é, Aí nós perguntamos, você participou de algum curso antes, né, é, para te ajudar né, a ser um professor dessa área, e aqui 66%, né, quase 67% declararam que sim, 33% ainda não tinham feito, esse é o primeiro curso também é, nessa área, para ajudar a fazer a transição do presencial para essa, essas modalidades. Né. E, bom, aqui, aqui é o atestado de a certidão de nascimento, a gente fala, né? Porque aí a gente perguntou quais foram os ambientes virtuais de aprendizado é, já utilizados né, por essas pessoas que, que compõem a nossa comunidade. Né? E a gente tem uma maioria, assim, uma maioria que usa, utilizou, né, o Google Classroom, e o Moodle também é muito importante saber que a gente já tem 71% que já utilizaram, né, que é o nosso AVA, né, o AVA desse curso, e aí tem aqueles lá do Teleduc, né, que a gente sempre gosta de olhar os 10%, que faz a gente lembrar, né, que a gente não tá sozinho <risos> nessa experiência, né, de usar o Teleduc. lá. é <risos> há muitos anos. Muito bom. É, bom e que... outras, né? E outras também, né, o Teams, né, surpreendentemente a gente tem pessoas que é um número bem menor, né, assim, muitas escolas têm utilizado, mas acho que as plataformas gratuitas, né, para nossa felicidade, né, são as que têm sido utilizadas por esse grupo, um grupo que está na rede pública, né, sobretudo. Então, acho que a gente vai poder trocar bastante, muitas experiências aqui, né, entre nós, sobre essas, essas é, ferramentas. É isso. Acho que conta o perfil, né, do, uh, do, do curso bastante diversificado, bem diferente do ano passado e acredito que vai dar uma, uma discussão bastante rica, né? E agora só para finalizar que um, a gente acredita que o a, a diferença, né, então, o que a gente tentou focar aqui nesse curso foi a interação. Então, a todo momento, vocês vão ver que vocês vão estar conversando com os tutores, né, é um curso né, então, eles vão estar bastante próximos de vocês, a gente também vai estar em algumas semanas, ou conversando com vocês no fórum, né, e a ideia é que a cada atividade, vocês interajam entre si, para, né, construir a, as tarefas, né, e os aprendizados, Desse percurso aí a cada semana. Então, frente às características que a gente apresentou, a gente tem uma pergunta, né? A gente está usando um ou um slide? cada um fala de um jeito. Mas é um aplicativo que você coloca mesmo na sua apresentação no PowerPoint. E aí ele tem aqui do lado escrito slido.com. Se vocês estiverem no celular, vocês podem só colocar... Um, o leitor de QR Code para aparecer esse aplicativo no celular de vocês, ou se vocês estiverem no computador, é só ir no Slido.com e aí na parte eh, superior do lado esquerdo vai ter pedir um código, e aí é só colocar esse 0010810, né? Então. O que, que vai acontecer? Vai aparecer uma perguntinha para vocês, que é essa aqui. Como você pode se conectar com seus pares para conseguir chegar mais perto do seu objetivo? Bom, então aqui a gente falou, construiu a nuvem de palavras, né? Com a motivação de vocês. A gente mostrou todo o perfil dessa turma, né? Então, tem gente que é do Teleduc, tem gente que é do Mudo, né? Que tem gente que está em faixas etárias diferentes, tem gente que tem cursos, né? Então, disciplinas que... Que, que são semelhantes. Então, a ideia é como vocês acham que durante esse percurso vocês podem se conectar aí com seus pares para aprender mais, interagir, trocar experiência e não aprender somente né, com, com os materiais que a gente está colocando aí durante a semana que a gente planeja para vocês. Tem alguns que já responderam aqui, pelo menos no meu computador, começou a aparecer, Marcela, é, alguns números... Alguém que colocou o número, agora é só colocar a palavra, né? Então, não precisa colocar o número, vocês já estão dentro. Isso, aí começou a aparecer aqui. Grupo no Telegram, com discussão. Projeto coletivo, WhatsApp. O que mais? Nos fóruns. Seis, a gente já tem seis respondentes aqui no YouTube, a gente está com 79, vamos esperar um pouquinho, que é um pouquinho atrasado no YouTube, né? Então, uh, interação ativa, fórum do Mudo, usando o grupo do WhatsApp, uh, formação, uh, formando um drive, compartilhando, legal, o que mais? Projetos WhatsApp, colaborativos, né? é. Isso, projetos, projetos coletivos. Isso, Telegram, o que mais aqui? Grupos de discussão. Comentar na experiência. Ixi, que mudou? Interação ativa. Comentar as experiências do colega, legal isso. Vídeo Muito chamadas. interessante. Então, existem várias formas né, de vocês se conectarem. Então, vocês têm ferramentas que propiciam essas conexões, né? por exemplo, o WhatsApp, o fórum, o Telegram... É, Teams, o Zoom, né? e vocês têm as possibilidades de conexão, né? Fazer projetos, uh, enfim, né? Durante o webinário, comentar as experiências muito legal essa nuvem de palavras aí, através de vídeo chamada pelo Zoom, aplicativos, colaboração. Telegram top, <risos> gostei dessa. Pois é, eu ainda não estou no Telegram, mas como docente, eu ainda não usei o Telegram, né? Eu uso outros recursos ainda, mas ah, lá, tem durante, muita gente usando é. durante os, os webinários também. O pessoal comenta. Isso tá bem lives, projetos coletivos. achei muito interessante, hein? Imagina, isso aí é novo, mas se a gente sair daqui com projetos coletivos, os cursistas fizerem projetos entre eles, muito interessante, hein? A gente faz uma versão PCV 2020 da versão 2. Projetos. Executando é. os projetos. É. Né? Bom, enfim, 33, será que a gente espera mais um pouquinho? Essa é uma das ferramentas que a gente vai usar bastante aqui durante as apresentações, porque ela já insere, né? Ela é fácil, ela é de uso gratuito também. E ela possibilita né, essa comunicação com o público quando você tem muita gente, né? E, e não pode abrir a câmera para todo mundo. Eu acho que é isso. Alguma mais interessante, Marcela? Trabalho em equipe, classroom? Isso. Eu acho que é isso, né, então aqui tem várias ideias, né, acho que essa pergunta foi só é, uma sementinha aí para vocês, é, no sentido de provocá-los, né, que como todos, né, todos os cursos, acredito, né, que... O, o aprendizado não depende só, né, do professor e do conteúdo, mas sim dos cursistas, né, dos estudantes, é, que vocês são professores muito experientes, com, com experiências nesse um ano de pandemia e de ensino online muito difer, diversificadas, com uso de, de ferramentas diferentes. Então, quanto mais a gente interagir e fizer essa troca, nosso universo de aprendizagem, de possibilidades né, para essa fase que a gente está vivendo, ela aumenta. Então, telepatia foi boa aqui. Eu acho que eu vou fechar com a telepatia, então, Marcela. É <risos> telepatia sorte. também vamos fechar com essa, né? Mas obrigada aí pela colaboração. Colaboração. Foram 36 pessoas que responderam, né? E que fique essa pergunta ao longo do curso, né? De como vocês podem sempre se conectar, né? E aprender um, uns com os outros. Agora a gente vai falar sobre o objetivo do curso, né, que a gente colocou lá dentro da, da, da inscrição, como vocês fizeram a inscrição, mas é só para a gente alinhar, né. Então, qual que é o objetivo desse curso, que é Planejamento de Cursos Virtuais? É promover uma reflexão e um debate é, com todos vocês, né, com os participantes que a gente vai convidar semanalmente, né, a respeito do quê? Dessa educação mediada por tecnologia, principalmente nessa fase que a gente está vivendo. E claro, né, essa fase ela vai terminar, a gente vai retornar e muitos aprendizados ficam. Né? Algumas lacunas ainda ficam, mas muitos aprendizados e outros cenários vêm. Mas esse aprendizado pode ser utilizado tanto agora quanto nesse futuro próximo. Né? No final, o que a gente espera né, de vocês nessa disciplina? Então, a gente... É, desenhou todo um curso no sentido de vocês, ao final, além do aprendizado semanal, semanal das atividades semanais, o, o resultado final desse curso é um mapa de atividades, ou seja, um mapa de planejamento para pelo menos uma disciplina que vocês é, estão já lecionando ou vão lecionar aí no próximo quadrimestre. Então, todos os tutores, os professores e as atividades que foram desenhadas no curso vão conduzir vocês a desenharem o mapa de vocês, né? Com os objetivos de aprendizagem, com as ferramentas, com os conteúdos e com as estratégias para pelo menos uma disciplina aí que vocês querem é, cursar. E aí, usem bastante os tutores no sentido deles a ajudarem a vocês, né? a desenharem esses mapas, então, toda semana eles vão estar com vocês. E, ao mesmo tempo, os fóruns vão tomar diversas formas de interação para vocês também compartilharem e, e, e alçarem outras ferramentas, outras experiências que podem compor, também ajudar vocês a comporem esses mapas aí com os seus colegas cursistas. Então, a gente é, planejou esse curso... É, PCV em sete semanas, então hoje a gente está aqui na semana 1, um, e a gente tem a aula inaugural, então começamos já primeiro do dos seis, né foi uma semana mais estendida, na verdade são duas semanas, como se fosse uma semana de boas-vindas, e a primeira semana de ambientação. Hoje a gente tem a nossa aula inaugural, a gente teve o acolhimento né, de vocês, tanto pelos tutores, pelos professores da nossa plataforma, que é o Mudo, a gente tem a apresentação da turma e a gente tem algumas atividades aí, né, durante essa semana que a gente vai comentar um pouquinho no final. A semana 2 vai ser uma busca de ideias que vocês vão começar a refletir, fazer um brainstorming de, de o que, que vocês têm, qual disciplina vocês vão pegar para fazer esse mapa, né, e da onde vocês saem, né, o que, que vocês têm, algumas questões que são importantes. A semana 3 vocês já vão começar a entender o que, que é esse mapa né, e pensar em algumas é, em algumas partes deles separadamente, né, que a gente vai evoluindo ao longo das semanas. Então, a semana 3 a gente já começa no mapa, a semana 4 também a gente vai falar sobre como organizar o conteúdo, né, na semana 5, a gente vai falar sobre práticas, ou seja, como a gente pratica, como a gente uh, utiliza metodologias ativas, modos síncronos, síncronos, trazendo alguns ex exemplos práticos para vocês. Na né, semana 6, a gente vai falar sobre a implementação e a avaliação, sempre um tema muito é, questionado. E na semana 7, a gente traz, faz o um encerramento, né, onde alguns de vocês uh, vão ser convidados para apresentar o mapa, né? e a gente fecha esse curso com os mapas de vocês nesse percurso. Bom, agora, é, além né, dessa apresentação do objetivo, o que, que a gente tem para hoje? A gente tem convidados especiais, né, que já fizeram parte do PCV, né, para a gente levantar essa discussão de educação à distância ou ensino remoto, e agora... Né, a gente já está praticamente um ano nessa situação. Né? e a gente traz aqui a professora Débora Dantas, que é da Unicel, né? Caminho do Mar, aqui do estado de São Paulo, a Juliana D'Aguano, que é professora da UFBC, junto com a professora Patrícia Cunha. Né? As três, elas tiveram experiências no PCV, então a professora Débora, ela foi ex-aluna do PCV em 2019, onde ela fez esse curso presencialmente, né, e aí ela vai trazer um pouquinho da experiência dela é, no curso e também as suas experiências nesse ensino remoto e no nível educacional e, e na função que ela tem hoje dentro do Unicel, né, e depois a Juliana e a Patrícia também foram é, alunas desse PCV, porém elas foram alunas do ano passado, do 2020, no qual a gente teve essa situação de pandemia, né? Então, elas cursaram esse curso na forma online, e aí, depois de quase um ano, a gente estava conversando aqui com elas, elas vêm trazer essa experiência, ou seja, o que funcionou, o que não funcionou, o que ainda fica de lacuna, né? E o que precisa ser aprendido, então, a, a, os sucessos aí que vão ser levados para o modo presencial também, né? Então, elas já estão aí na sala... Né, eu ia falar para vocês darem um oi aí, meninas, e aí depois a gente vai na sequência para a Débora falar, depois a Juliana e depois a Patrícia. Então, sejam bem-vindas. Uh, Débora pode dar um oi, Juliana também, Patrícia também, e aí depois a gente começa com a Débora falando, pode ser? Vou um pouquinho da minha experiência com o curso em um ambiente totalmente diferente, né, antes da pandemia. Então, desde os objetivos dos alunos que estavam lá, do que a gente aprendeu, é, tinha uma, um, uma vertente bem diferente de agora. Não que seja ruim, pelo contrário, mostrou que, que foi muito útil, e eu vou explicar um pouquinho como é que foi essa jornada Legal, Débora. Obrigada. Juliana, quer também se apresentar um pouquinho antes né, da Débora falar? Boa noite a todos e todas. Eu sou docente de engenharia biomédica da UFABC e eu sempre falo para os meus colegas docentes que o PCV foi um divisor de águas na minha vida. Realmente foi um curso que me entusiasmou. Eu sou fã do ensino remoto e quero compartilhar um pouquinho com vocês dessa minha experiência. Muito bem, obrigada, Juliana, seja bem-vinda. E a professora Patrícia Cunha? Boa noite a todas e todos. E é, eu também, como a Carolina já falou, eu sou docente da Universidade do UFBC, eu sou ligada ao curso de Economia. É, o ano passado eu fiz no desespero esse curso para me ajudar, me ajudou demais, né? É, enfim, eu acho que até vim aqui hoje é super importante para repensar algumas práticas, e etc. Acho que eu compartilho com a Juliana, eu acho que ele traz uma série de aprendizados que nós podemos manter depois também da pandemia, né? Mas eu estou morrendo de saudades da aula presencial, eu confesso. Sim, acho que a maioria, né? Mas obrigada, meninas, por aceitar o convite, o desafio também, né, eu acho que, igual vocês falaram, não é fácil, porque a gente faz uma reflexão, né, das nossas práticas, de como a gente vem conduzindo, então, muito obrigada por estarem aqui compartilhando a experiência de vocês, tanto, né, no PCV, quanto na, na sala de aula, né, a gente sabe que é abrir... <risos> abrir as experiências aí para todo mundo. Então, vamos começar com a Débora. Débora, você tem 15 minutos, então, mais ou menos, tá bom? É. <risos> para é. falar um pouquinho da sua experiência, então fica à vontade. Tá bom. E aí, ah, eu só esqueci de comentar para os participantes do YouTube, então, a, a, cada, cada aluna, cada, cada professora vai ter 15 minutos para falar e no final a gente vai fazer uma rodada de perguntas, né, então a gente tem 15 minutos. Então, se vocês tiverem pergunta ao longo, vocês podem deixar aí no YouTube, tá? Ou então podem fazer também lá na hora, mas a gente vai anotar aqui e trazer para que elas respondam 15 minutos depois da apresentação de cada uma delas. Tá bom? Então, Débora, agora sim você pode começar. Obrigada. Obrigada. Então, vou me apresentar um pouquinho mais detalhado. Eu trabalho na, no Polo da Unicel, no Caminho do Mar, Dentro do Céu, Caminho do Mar, pela Prefeitura de São Paulo, sou coordenadora de Polo. O meu cargo atual é diretora de escola, mas eu continuo na Unicel. No momento que eu escolhi fazer esse curso, o que me atraiu é porque eu estava já dentro do Polo, mas eu também ainda era professora na rede particular mas o primeiro momento que me atraiu ao fazer o curso era a possibilidade, dentro da Unicel, de a gente proporcionar cursos de formação ou de complementação, tanto para os alunos quanto para os professores da rede, que é um dos objetivos do, do polo da Unicel. Então, naquele primeiro momento, eu achei que seria apenas isso que eu iria aprender. Né? As minhas primeiras inseguranças foram questão do domínio da informática, porque eu não, eu uso, mas muito avançado, hoje vou dizer um pouquinho mais, né, me foi obrigada. Mas naquela época, é, essas ferramentas é, multifuncionais que, que deixavam mais dinâmica, eu não conhecia, não dominava muito bem. Então, foi um dos motivos também que eu achei bem interessante o curso que teria essas ferramentas para a gente poder implementar algum curso, alguma formação, de uma maneira mais dinâmica, que para mim, pessoalmente, o grande problema do, da educação à distância era pouco dinamismo, então, eu cheguei a fazer cursos em que eram exatamente as mesmas atividades, no mesmo formato, então, aquilo ficava um pouquinho tediante, para a gente se motivar a estudar, né? Então, esse foi o primeiro, a primeira insegurança. E também, é, como eu, na, naquela primeira intenção, era fazer uma formação, eu não saberia muito como eu começaria, não tinha ideia de como começar. Então, eu falei, ah, vou para onde o pessoal sabe, né? E aí, eu fui primeiramente com essas expectativas. E, consequentemente, eu poderia ajudar os alunos que estudam de modo virtual também, à distância. Poderia ajudar um pouco os tutores também, que trabalhavam no polo com a gente naquele, naquela época. Então, eu fui, assim, com e a coragem, com muito medo, mas eu fui. Mas... Tive uma grata surpresa, né? Fui privilegiada com presencial e o virtual, porque o curso era, era um, uma parte virtual e outra presencial. A turma era bem menor, então isso já é uma consequência né, da necessidade atual. A turma era bem menor, mas é, foi muito bom. Então, essa possibilidade de aberturas para outras. Outros caminhos didáticos, vamos dizer, isso aí foi o que, em princípio, mais me, me levou a, a querer fazer o curso. E aí, durante o curso, as, a, o famoso né, mapa de atividades foi sendo construído ao longo da, das semanas. Então, no, na primeira apresentação, você olha e fala, meu Deus, quanta coisa, será que eu vou saber? Mas é super tranquilo, os conteúdos foram dados de maneira bem suave, a gente discutia bastante, conhecia, experimentava, que eu acho que isso foi bem importante para a gente conseguir ter um, uma diversidade na hora da gente planejar o nosso. Então, a gente experimentou bastante coisa, né? Então, a construção do mapa de atividades, ele fez a gente refletir, a gente organizar, estruturar, enriquecer inovar também esse compartilhamento de, de informações, né? E, e possibilitar melhorar essa interação, que para mim era o que eu sentia falta em outros cursos que eu já tinha feito, né? E aí, pensando pelo título da aula de hoje, né? Educação à distância ou ensino remoto? Pensando assim, na, lá em 2019, a maioria das pessoas que estavam lá pensavam em quê? Em educação à distância, então pensavam em formular um curso para formação de professores, porque tinham muitos coordenadores pedagógicos, é, tinham um, supervisores, tinham professores, mas sempre com essa intenção, a grande maioria tinha essa intenção. E hoje, eu acho que a grande maioria tem a intenção do ensino remoto, porque o contexto atual pede, né, essa demanda de ensino remoto. Então, tem algumas diferenças, sim, mas tudo se aproveita e tudo se complementa. Né? Então, independente do objetivo que você tenha, com certeza esse curso ele vai ser um divisor de água, sim. Você vai, vai abrir o seu olhar para muitas possibilidades positivas na sua aula ou no seu curso que você for formar. Um, é, um pouquinho também do curso que... Quando eu fiz o curso, quando eu entrei, eu pensei em fazer uma formação né, de, de, do, do pessoal... Que, que era público da Unicel naquele momento. Só que, conforme eu fui conhecendo, eu fui aprendendo, experimentando, eu acabei utilizando o conteúdo que eu era professora na época de xadrez para crianças. E quando você fala assim, xadrez para crianças, né, a partir de sete anos, o pessoal fala, nossa, mas como? E não é nada complicado. E aí, naquele momento, eu pensei em elaborar um mapa de atividades na formação de professores para xadrez na escola, no nível que qualquer professor pudesse, pudesse aplicar na sua sala de aula. Então, ele não precisaria ser um expert em xadrez, mas ele conseguiria utilizar o xadrez como uma ferramenta pedagógica para aquelas crianças. E, e assim... É conforme a necessidade, para os maiores também. E aí, o que, o que se revelou para mim era a importância de você valorizar o conhecimento e a experiência que você tem. Então, era um período de transformação, em que eu peguei a experiência que eu tive, e aí eu fui filtrando, conforme os conhecimentos que eu ia adquirindo, eu fui filtrando e elaborando o mapa de atividades com um pulso voltado para professores e isso valorizando todo o saber que eu tinha, toda a experiência que eu tinha, as vivências, o que daria certo, o que seria relevante pontuar naquele momento. E aí eu acho que esse ponto ele está muito é, ligado com o momento atual. Quando a pandemia começou, os professores ficaram assustados. Lógico, todo mundo ficou. E muitos se sentiram é, incapazes de conseguir adaptar o seu conhecimento ao mundo da informática naquele momento. E aí, todo mundo teve que correr atrás quem não tinha, quem não tinha zero, teve que buscar, todo mundo é, conhecer plataformas digitais. Até na pesquisa da, que a Marcela apresentou, eu tenho certeza que no curso que eu fiz seria um perfil totalmente diferente de respostas, porque ninguém conhecia o Google Classroom, o Meet, né, o Teams. Então, hoje o perfil mudou quase que totalmente, mas nenhuma informação deixou de ser relevante. E o valor do professor e do seu conhecimento, ele apenas se renovou, se inovou mas ele não se perdeu, pelo contrário, eu acho que foi um dos momentos em que foi muito valorizado o valor do professor. Naquele primeiro momento da pandemia, as pessoas perguntavam, nossa, será que as aulas serão totalmente virtuais? Será que o professor vai ser substituído pela máquina? E não, se provou que, mais uma vez, o professor é essencial, para aprendizagem, aprendizagem. Né? Quantos pais ficaram malucos em casa, fazendo as atividades com os filhos, né? com dificuldades, vendo o quanto é difícil você progredir com a aprendizagem de coisas simples, às vezes, principalmente com crianças, manter motivado, manter com atenção. Então, foram momentos em que a família pode sentir um pouquinho do drama do que é dar aula, que não é para qualquer um, que nós somos guerreiros, né? Então, o que eu acho que é importante nesse momento, comparar o antes e depois, é isso. Que o conhecimento que o curso proporcionou, ele virou uma ferramenta que a gente pode utilizar em vários contextos. Então, é, a gente pensa para o futuro, pós pandemia, ainda mais porque a gente não sabia se ia durar dois meses, três meses, mas eu duvido que alguém pensou que ia durar quase dois anos, como nós estamos, né? Então, tudo isso fez com que a educação se alterasse, ela, ela não tem como ser a mesma, em todos os níveis, desde a educação básica, o, o, o ensino superior e todos os níveis nas empresas, então a educação não tem como ser a mesma. E aí, agora? Nós temos que pensar o ensino remoto, e agora? E como serão esses alunos quando a gente voltar? Será que a gente vai ter que adaptar o tipo de aula, as ferramentas, os equipamentos, mas o conhecimento do professor, ele ainda é necessário, e ele ainda é valorizado, e ele ainda é essencial nesse, nesse momento. Então, a, a mensagem que eu posso passar agora finalizando é essa. Que o curso, ele vai modificar o seu jeito de dar aula. Ele vai te mostrar que você sabe muito mais do que você pensa sobre essa, essa formulação de cursos. E vai ser proveitoso para o resto da sua, da sua vida. Porque você vai auxiliar um filho, você vai pensar no, na formação dos seus professores, na sua aula no ensino superior, você também vai se pôr um pouquinho no lugar do aluno, o que, que é atraente e o que, que não é atraente para o aluno. Então, são ferramentas muito boas, muito interessantes e daqui para frente, essenciais para uma, uma aula dinâmica e proveitosa. Débora, obrigada. Obrigada né, por seu depoimento, aí de experiência, né, principalmente pensar, né, que você fez em 2019 e que ele tá é. rendendo, né, a gente está em 2021. Exatamente. Né? É. Você falou tanta coisa, né, que a gente muda, eu acho que uma coisa que mais chamou atenção na sua fala foi sobre o período de transformação, né, eu acho que quando a gente sempre faz uma formação docente, né, pelo menos a minha experiência, né, como aluna também de formação, é que realmente transforma né, a gente, se a gente se abrir as conexões, né, e se abrir ao a, a que vem de novo, né, e, e também fazer parte, né, disso, contribuindo, é, compartilhando a sua experiência, realmente é um período de transformação, né, e pela motivação aqui do pessoal da Nuvem de Palavras, tá todo mundo muito, muito, muito motivado, então, Espero que todos tenham um ótimo período de transformação. Tenho certeza que a gente já está, né, desde o do ano passado, é, mas é, com o curso também com certeza terão. Então, obrigada aí pela sua contribuição. E aí, vamos chamar a Juliana, então, para falar um pouquinho da experiência dela. Juliana, pode começar assim que você estiver pronta. Tá bom, obrigada, Carol. Eu vou começar falando um pouquinho, então, da minha formação. Eu sou engenheira bioquímica, é, fiz o doutorado na engenharia de materiais e eu não tive um preparo, uma formação para ser docente. Na verdade, eu digo que eu fui preparada para ser pesquisadora. E aí, é, eu tava tinha acabado meu doutorado em 2011, quando eu entrei e ingressei na UFBC e de repente, aos 28 anos, eu estava de frente para uma sala de alunos, 60 alunos, alguns até da minha idade, e como passar o conhecimento, né? Eu não tinha tido aquele preparo. E aí, é, por muitas vezes, eu senti que eu precisava fazer um curso de licenciatura, me capacitar para ser docente. Bom, mas aquele ditado, né, a vida ensina, e aí os anos foram passando, acabei não fazendo nenhuma licenciatura, mas eu acho que eu fui aprimorando minhas aulas, fui né, pegando jeito de lidar, aquele traquejo que a gente fala né, da sala de aula, e a coisa foi melhorando. E, só que em 2018, eu me afastei de uma licença maternidade, e na sequência eu emendei um pós-doutorado. Né? E aí, quando eu voltei, regressei ao FBC para a aula, eu estava, então no período de pandemia, e aí foi, veio aquela pergunta, né, e agora, como me adaptar, como fazer, eu tinha a experiência na sala de aula, né, física, aquela, contato, olho no olho, você sentia necessidade do aluno, e de repente a gente está aqui atrás de uma câmera, né, falando, não vendo os rostos, não sabendo se estão todos acompanhando, é, muitos dos, dos meus colegas, né, dos nossos colegas, ficaram desesperados, e agora, como continuar com tudo isso, o que fazer? E aí foi que a UFABC né, proporcionou para a gente a participação do P, no PCV 2020. Bom, a experiência que eu tinha com ensino remoto, eram alguns cursos de línguas que eu tinha feito, e no máximo, na, no... Como docente, o que eu fiz foi é, criar site, mas para entrega de material aos alunos. Então, nada mais do que isso. E aí, o que eu, como eu disse, né o PCV foi um divisor de águas na minha vida, porque eu aprendi a planejar uma aula. né Como, teoricamente, fazer aquilo, quais eram os elementos, chaves, para montar essa aula, para ver... Né, o tempo mais adequado, como é, interagir melhor com os alunos, algumas ferramentas que foram muito interessantes, muito legais. E, assim, foram sete semanas intensas de curso. Então, eu, a gente estava né, sem aulas, e aí a gente pôde se dedicar melhor né, é, no isolamento das nossas casas durante a pandemia. E... Eu lia todos os materiais que foram disponibilizados, eu assisti todas as lives, né, tive é, a grata surpresa de poder participar até da última live com o professor Mariano, que, nossa, é uma pessoa incrível, né, assim, alguém para a gente se inspirar realmente como docente. Então, foram sete semanas muito intensas, muito aprendizado, realmente de uma capacitação. E aí, o que eu tirei, vamos dizer assim, né, o ponto positivo do curso, que eu acho que nesse um ano eu pude aproveitar muito. Então, a primeira coisa foi o mapa de atividades, como montar o mapa de atividades, eu acho que eu vou levar isso para sempre, para todos os cursos que eu for dar, né, eu preparei, já tive quase, tive seis turmas, né, agora no ensino remoto, é, e aí para cada uma preparar o plano de atividades, e isso eu vou levar para o ensino presencial também. E outra coisa que, para mim, foi muito importante, que eu acho que foi como uma revelação, né? É entender a posição do professor nisso tudo. Hoje, os nossos alunos, né, eles têm todas as informações na internet. Então, é muito fácil. Muitas vezes, na sala de aula, a gente já estava trabalhando com algumas ferramentas online, porque os alunos entravam e é, ficavam no celular, né? Então, era muito importante ter agora esse entendimento, tá? Como que o docente, atrás de, um, de uma câmera, pode né, ter um papel protagonista nesse ensino? E aí que foi muito gratificante entender que o docente deixava de ser o ator principal, né, o detentor de todo o conhecimento, e passava a ser um curador dos conteúdos. Então, o que eu posso oferecer ao meu aluno? Como oferecer isso? Ajudar ele a monitorar, ele a separar o que era interessante e o que não era? Então, acho que isso o PCV trouxe muito forte para mim e foi realmente muito interessante. Alguns colegas meus, na época, ficaram um pouco chateados, até frustrados, porque eles tinham se inscrito... Né, diferente de mim, que eu queria uma capacitação mesmo da formação para o curso virtual, eles queriam tutoriais do Moodle. É, e aí, eu conversava com eles e dizia, gente, não é tutorial do Moodle, não é esse o objetivo, o CERN do PCV, né? Não é isso que o pessoal do Netel está tentando passar para a gente. Isso a gente encontra aí na internet, tem vários tutoriais, né? O que a gente precisa é aprender a lidar com todas essas ferramentas. E aí, o que foi muito interessante, né, aprender, por exemplo, a Peer Instruction. Então, como você trabalha com o aluno, é, essa ferramenta digital. É, a sala de aula invertida, que era uma coisa que eu sempre tive vontade de tentar aplicar com os meus alunos, desde o presencial. E aí, foi uma ferramenta que eu aprendi e hoje eu tenho aplicado em todas as minhas aulas, né é o aprendizado baseada aprendizagem baseado em projetos foi outra coisa que eu sempre tive vontade de entender como funcionava como lidar com essa dinâmica e a partir do PCV eu ganhei esse conhecimento e hoje eu tô aplicando também nas minhas aulas ainda não cheguei na gamificação que eu acho que é um passo a mais é, mas quem sabe, né, no futuro. Por isso que eu disse, eu me tornei realmente uma adepta do ensino remoto, mesmo voltando para o presencial, com essa bagagem do curso, eu pretendo fazer, um, quem sabe, um ensino híbrido, né? Nas minhas aulas, a gente tem muitas aulas práticas, né, em laboratório, é, disciplinas que dependem disso. Então, assim, essa parte realmente a gente ainda não conseguiu é, é, uma alternativa tão interessante quanto a própria prática. Mas, por exemplo, a gamificação poderia ser uma alternativa para isso, né? E aí, é, ao longo das turmas que eu ministrei, eu tive um feedback muito legal, porque os alunos estavam muito motivados. Eles diziam que a cada semana, eu alimentava semanalmente o Moodle, né? Que é o AVA que a gente está utilizando na UFABC. E aí eles queriam entrar para saber o que eu tinha colocado ali, qual era a nova estratégia, qual era né, a atividade colaborativa, diferente daquela semana. Eu dividia a disciplina em blocos, né? e aí cada bloco eu trocava essa atividade colaborativa, para que eles não perdessem o um ânimo. E eles adoraram isso, né? eles queriam saber o que é que vinha depois. Percebi também que os conceitos aumentaram, é, então, o número de reprovação diminuiu, é, outros colegas também tiveram a mesma experiência, e eu acho que essa nova geração, eles têm muita facilidade, né, com esses meios interativos, talvez isso seja uma forma de contribuir com o aprendizado deles. Como experiência negativa, né, o que eu senti? Infelizmente, as nossas turmas são grandes, né, então, como lidar com isso, eu acho que é algo que a gente ainda precisa aprender mais. Como que tra... dá uma atenção exclusiva a um aluno, para uma turma de 60, 90, né? É, como temos turmas na UFBC, então, eu acho que esse ainda é um desafio. E um outro desafio que, tanto eu quanto os meus colegas ainda temos, é a baixa participação nas nossas aulas síncronas. E aí, eu lembro muito da frase, né? Do professor Mariano. Então, deixar de ser uma obrigação a aula síncrona toda semana, quatro horas, e trazer encontros síncronos, encontros motivadores para que os alunos participem, tenham aquele ânimo, aquele interesse de participar. Eu acho que essa é uma alternativa. Eu vejo que os meus colegas também deixaram de dar toda semana a aula, é, a aula síncrona, né? Pra, é, priorizar esses encontros. Então, acho que tudo isso foi o PCV que trouxe de conhecimento, e realmente eu tenho uma gratidão enorme a toda a equipe, e essa possibilidade de ter feito o curso. Juliana, obrigada aí por seu depoimento, né, sempre muito rico. É interessante ver né, que o contexto é muito diferente da Débora, né, quando a gente fala do ensino superior, a gente tem uma maior autonomia dos alunos e a gente tem outras estratégias para isso, né? E você falou muito, eu achei interessante, sobre o papel do professor, né? Como mudou, né? E como vai mudar se a gente pensar que ensina para a vida inteira e que vem ondas de mudanças tecnológicas ou de cenários do, do, do contexto que a gente está inserido ou até do mundo, por exemplo, na pandemia, né? A gente tem que sempre se renovar. E esse papel do professor vai mudando, né? ele não deixa de ser importante, ele é tão importante, mas ele vai assumir outros papéis. Achei muito interessante essa sua fala. Eu tenho umas perguntas, mas eu vou deixar para o final, um, é, para você, para a Débora, eu tenho também, mas eu vou deixar que o pessoal faça as perguntas e depois, se elas não forem preenchidas, eu falo aqui, tá bom? Mas obrigada pela sua experiência e por compartilhar conosco. E agora a gente chama a Juliana, a Juliana não, a Patrícia Cunha, também professora da UFABC, para dar o seu relato. Patrícia, pode começar quando quiser. Boa noite a todas e todos. Minha trajetória é um pouco semelhante à da Juliana, eu também fiz o PCV o ano passado, para conseguir me organizar, para ministrar a disciplina que eu era responsável uh, né, por causa da, da pandemia. É, e o PCV foi super importante para pensar, para pensar nas estratégias e etc. E eu fui procurar fazer curso de Moodle, estou aprendendo ainda, não sei, um monte de coisa, mas assim, é, eu, minha formação, eu sou economista de formação, mestrado, doutorado em economia, e o que acontece, de que semelhante a Juliana, eu nunca fiz é, nada de, na área de pedagogia, né? Então, esse, esse momento, eu tenho mais experiência, tenho quase 30 anos de docência, ele, ele nos ajuda a pensar e colocar novos desafios. Então, isso foi, é, foi muito bom e eu agradeço, sou eternamente grata ao, a todo o grupo, né? do Netel, mesmo com toda essa dificuldade de ir com a tela, de gravar aula, ou de não me sentir tão à vontade, não, não vendo a cara, de, né, o rostinho de vocês. Né? Sinto uma falta muito grande desse, desse contato. Bom, a minha experiência anterior com o ensino remoto era praticamente quase zero. Né? Eu nunca tinha feito um curso uh, à distância. Tinha feito workshop quando veio a pandemia. É, todo o curso que eu comecei a fazer daqueles livres, eu fazia um pouco e largava. Nem língua eu fiz à distância. Então, eu, eu era né, uma pessoa com bastante uh, falta de familiaridade né, para acompanhar um curso. Né, na UFBC, uh, o curso tem 12 semanas. Né, então, se preparar a isso. E... E a grande dificuldade né, que eu tinha era com as tecnologias. né. Eu acho que ainda tenho e estou tentando cada vez mais aprender a lidar com isso. Eu não gosto de Facebook, quase não sigo o Instagram. Então, imagina a minha dificuldade. Acho que eu demorei umas quatro semanas para aprender a subir um vídeo no, no YouTube. Né? É, dada a minha dificuldade, né. tinha que toda vez pôr o um tutorial, mas acho que eu fui aí aos poucos, aos poucos vencendo, né, e eu acho que o curso do PCV me ajudou muito, acho que a Juliana já destacou, a Débora também, de, do papel do professor de ser mais curador, né, eu conheci o Moodle, que é o, o AVA que eu utilizo, que eu usava de forma totalmente passiva, eu colocava exercícios e disponibilizava o material para os meus alunos, né, mas não usava da forma ativa, que é aí é, o, maior, o maior desafio, né? É, também o mapa de atividades hoje ele faz parte da minha vida, né? Quando eu penso num curso, planejar um curso, eu penso no mapa de atividades, né? Que é muito diferente, eu estava eu acostumada com plano de ensino, né? E não, o mapa de atividades você pensa no todo, você planeja o todo, e você vai procurando para cada peça, para cada objetivo, né? qual a melhor forma de, de apresentar para os alunos, e etc. Né? Então, essa foi, então, isso faz parte aí da minha vivência, e eu agradeço imensamente ao Netel por ter ajudado nisso. A minha experiência até agora, quando veio a pandemia, eu mantive as aulas online, daí quando veio... Uh, o ensino remoto, né? a, a universidade tem toda uma legislação, os alunos não são obrigados a, a terem os momentos síncronos, né? e muitos têm dificuldade é, por causa de equipamento, etc., ou das condições em casa, né, e tal. Então, é, eu preparo todo o material, né, então foi pensar nisso, né. É, então, fazer o curso é pensar também como aluna, né, se colocar como aluna. E, e lidar com a minha maior dificuldade, que é a interação, né, que eu acho que é o meu desafio, como eu, como eu posso promover a interação. É, na universidade, ah, eu dei uma eu dei duas disciplinas já diferentes, então eu já preparei dois cursos diferentes, eu estou feliz que agora eu vou dar essas duas disciplinas aí, ainda esse ano, eu imagino, pelo menos está previsto, e, e eu acho que eu vou poder... É, aprimorá-las, né, e aprimorar principalmente, pensar nas estratégias de melhorar a interação. Uma questão difícil para mim é que na primeira, na primeira disciplina tinha 5, 4, 144 alunos, e na segunda tinha 111. Na primeira vez eu tive um tutor, e na segunda vez não tive tutor nenhum, né, então sou eu que faço tudo, é, corrijo tudo, né, é, então, isso, é, isso dá muito trabalho, né? isso exige né? É, a gente tentar organizar e pensar e, e aprender a manusear com, com a nova tecnologia, né? aprender milhões de tutoriais para como grava o vídeo, como coloca, como utiliza o Kahoot, como o né? essas tecnologias que a gente que a gente utiliza, né? Então, sei lá, meus vídeos têm no máximo 15 minutos, é, eu tento fazer, eu faço exercícios é, toda semana, é, para os alunos fazerem e tá para tentar, para ver se eles estão entendendo o conteúdo, se tá, se tá muito difícil o exercício, daí depois tem uma aula síncrona para a gente tirar as dúvidas. Então, eu tentei é, fazer uma... Um, Vou lá, né um sistema de aprendizagem mais ativo. Né? Os alunos precisam, é, não vou fornecer tudo né, de mão beijada, eles precisam ir atrás, né, no sentido de ler o material, disponibilizar o material, os vídeos, é, a, os exercícios, né, e tentamos aí aprimorar com as tecnologias disponíveis, é, e as que eu tenho conhecimento, a gente tenta aí uh, aprimorar, né, como, como interação. Né? a minha eh, eu acho que assim a minha frustração ainda que eu acho que a Juliana também já colocou e alguns professores têm manifestado é a parte da participação dos alunos nos momentos síncronos, né, a dificuldade de fazermos fazer Fazer em grupos, né? A minha experiência, quando eu criei grupos aleatórios, com a primeira turma, que foi 144 alunos, eu tive dois problemas, que eu precisei refazer os grupos, refazer um, dois grupos, e não deu certo. Então, na segunda experiência, eu deixei que eles criassem, os, quem quisesse fazer em grupo, algumas atividades. Um, tudo bem. Atividade do... Outra coisa... Que eu tive dificuldade, eu estou tendo. O que não é, é, o que não vale nota, tem baixa adesão. Tá? Então, a primeira uhum. vez, é, eu adorava. Vocês vão ver no curso, tem uma autoavaliação toda semana, né? Pelo menos tinha, que teve ano passado, e é ótimo, porque quando você faz autoavaliação, você pensa se você compreendeu, né, os principais pontos, você coloca suas dificuldades. É um, é um excelente termômetro, né, para a gente perceber como que as coisas estão caminhando. E hoje eu fui ver até, na primeira vez que eu dei o curso, eu, eu utilizei, que eu achei uma ótima ideia, e assim, na primeira semana, metade da turma preencheu, 65 alunos. Na penúltima semana, só sete. É por quê? Porque a avaliação, a autoavaliação, era uma atividade voluntária, não valia nota. Então, tudo que é voluntário é bem complexo. Né? Se não der uma cenourinha, os meninos são difíceis, assim. Essa foi a minha experiência. O fórum, vale nota, eu consigo fazê-los participar, todo mundo participa. Agora, se eu faço um, um fórum mais voluntário, a adesão é bem, bem reduzida. Né? Então, esse é o eu considero aí um dos principais problemas ou principais dificuldades. Porque daí com 111 alunos, 144 alunos, para eu monitorar o fórum, é, dá muito trabalho, né, monitorar o fórum, preparar as aulas, né, preparar os vídeos, preparar os materiais né, toda semana para a gente estar tá utilizando. Então, isso me deu, isso é bastante complexo. Uma, uma forma de comunicação, acho que a, a, acho que a Carla colocou né, a pergunta que ela fez, assim eu criei várias formas para tentar os alunos se comunicarem comigo, o grupo no Telegram funciona, é, eles gostam, é, eles comunicam, eles têm um grupo do WhatsApp deles, que eles tiram dúvida, tal, fazem os exercícios juntos, tal. Mas comigo eles falam bem no Telegram, eu achei que funciona bem, mais do que e-mail, mais do que as dúvidas no, no Moodle, né? É, que foi a coisa. Quando eu fiz o curso, foi muito importante a troca de experiência. E a minha dificuldade é, de interação, né, como aluna e tentar interagir com pessoas que eu não conhecia apesar de vários colegas na universidade, a Universidade é grande, nós não conhecemos todos, né? Então, essa possibilidade de, de participar do cafezinho, eu, na, da outra vez, eles chamavam Fórum Café, né? Tirar dúvidas, Café, eu não lembro o nome direito, era uma delícia, eu prestava atenção em todas as dicas, né? Viam dicas excelentes, eu comprei uma mesa digitalizadora, porque eu faço uns gráficos, faço... É, às vezes eu, eu também faço uns exercícios para os alunos na mesa, eles gostam, dizem que fica claro e tal. Então, é, as dicas do cafezinho é, são maravilhosas, né? E eu fiquei um pouco, eu confesso, né, assim, um pouco frustrada que quando eu tentei colocar um, um fórum informal para os alunos colocarem as dúvidas e etc., eu tive muita dificuldade é, deles participarem, né? E, e é muito chato né colocar tudo vale nota não eu acho que né eu quero eles são né, são os alunos universitários da universidade, estão na universidade eles precisam ter responsabilidade precisam administrar também né a questão da forma do que é voluntário é, o do que é na sua responsabilidade né então eu acho que do, da minha experiência o que me frustra um pouco é essa coisa da falta de interação, assim, é, se não tiver nota, interage um pouco, né, então tem que dar uma, né, uma cenourinha, assim, né, tem que ficar agradando, é... enfim, isso eu acho que é uma coisa, mental. mas eu acho que é, a... o grande aprendizado para mim, eu acho que foi é uma possibilidade de fazer a aula invertida, né? Eu acho que é uma coisa interessante, né? Então, dar o material e depois a gente discutir, tirar as dúvidas e fazê-los mais ativos né? no aprendizado e não tão passivos como costumava ser uma aula tradicional, no formato tradicional para tantos alunos, como nós temos na universidade, né? 60, 90 alunos são salas é, bastante comuns. Então, estou aqui é, querendo compartilhar com vocês um pouco dessa minha é, experiência e torcendo para vocês participarem muito, discutirem muito, trocarem muitas opiniões, é, dicas, né? O que, que funciona, do que, que não funciona. E dessa forma, é, conseguir né, melhorar o curso de vocês e estarem sempre, sempre aprendendo. Concordo com a Juliana, concordo com a Débora, eu acho que esse é um aprendizado que veio para ficar, que a gente, se Deus quiser, espero voltar em breve para a sala de aula, mas, de alguma forma, a gente vai poder utilizar toda essa metodologia, toda essa curadoria que a gente fez né, é, de, de lidar. né? Eu, na verdade, tive muita dificuldade de lidar com essas novas tecnologias, e me considero uma vencedora, assim, né? De conseguir gravar aula, postar no. Né, enfim, e fazer aí umas, umas brincadeiras. Mas estou aprendendo, né? Eu acho que estou aprendendo com vocês e agradeço muito o convite, porque ele me faz pensar, é, pensar muito né, o que, que eu posso fazer, né, o que, que eu posso estar fazendo e melhorando com, nesse processo aí de compartilhar meu conhecimento com os. Eu acho que é um pouco isso, estou aberta às questões aí, às dúvidas. Obrigada, Patrícia. É Está é é tão... é... dando um eco, será que? Não. Ah. É, mas é muito bom escutar essa experiência e te ver lá, né, há <risos> quase um ano, eu lembro na última aula, você falando com o Mariano, né, sobre o seu mapa, apresentando o mapa, e suas dúvidas, né? Ai, mas será que eu vou conseguir usar as tecnologias? Acho que essa sempre foi uma questão muito é, importante para você. E ver você falar de várias ferramentas que você usou, que foram aprendidas no curso e outras que foram só usadas e que nem foram explicadas, mas você se apropriando mesmo dessas tecnologias, você se permitir é, acertar né, e errar também, experimentá-las. Então, assim, nossa, eu fico muito feliz. Parabéns aí por essa caminhada. Né, e aí eu junto com uma fala da, da, da professora Juliana, né, que falou, ah, eu queria fazer uma formação, né, para melhorar a minha, a minha docência, né, todos aqui já são professores de anos, ou às vezes, né, tem alguns mais novos aqui, né, que começaram há pouco tempo, e tem alguns que são pós-graduandos que vão virar, né, e que a gente tenha sempre esse essa vontade de estar sempre evoluindo, acho que a Débora comentou sobre isso, né, também. Um ponto que é bem interessante que você falou, Patrícia, são, uh, são sobre os alunos, né, eu acho que não, é só nós, não, não somos só nós que estamos nessa nessa mudança do ensino. Então, a gente teve essas dificuldades, a gente ainda tem as lacunas que ficam, a gente tem um aprendizado que a gente vai levar, mas os alunos também. Então, por exemplo, nas minhas experiências também, muitas vezes eu propunho a coisa para os alunos, mas ou o aluno não tinha aquele recurso, né, que eu acho que a gente já tem várias perguntas aqui, principalmente do ensino básico, né, e foi é, é uma das coisas que a gente vai comentar aqui também. Mas as alunas não tinha aquela habilidade, também é a primeira vez naquele ambiente, né? A primeira vez que ele entra numa aula remota, ele não sabe também lidar com a ferramenta, ele não sabe como gerenciar o tempo na, na educação a distância. Então, nós também passamos por essa fase, ainda estamos passando, né? Mas eles também, né? Então, essa troca e essa flexibilidade tem que ser mútua, né? Porque é novo para nós mas é novo para eles também, né? E aí, quando a gente fala em vários níveis educacional, educacionais, por mais que a gente tenha né, mais autonomia no ensino superior, eles têm, sim, as dificuldades, e quando a gente vai mais para o ensino básico, a gente tem que dar mais suporte, orientação, né, e a autonomia ela é mais controlada, né, dependendo de qual é o objetivo de aprendizagem. Mas muito interessante, também tem umas perguntas, mas eu não posso fazer porque a gente tem tanta pergunta aqui no chat, né, então acho que agora é, a gente abre para as perguntas, então tem muita gente que já fez a pergun as perguntas, a Marcela selecionou e vai trazer aqui para nós, e quem ainda não fez e quiser direcionar né, a uma das apresentadoras, ou a Débora, ou a Patrícia, ou a Juliana, ou todas, né, fique à vontade em fazer aqui no YouTube também, e a gente traz aqui para a discussão. É, Marcelo, eu não estou vendo a tela, mas eu não sei se está todo mundo aí, você pode trazer as questões? Sim, sim, sim, estamos é, com muitas questões aqui, obrigada o pessoal aí que interagiu, alguns comentários a gente foi colocando aí de gente muito querida acompanhando a gente, muito obrigada. É, aqui vem uma pergunta para a Juliana, especialmente, é, Juliana Adaguano, você acredita é, e por que a sala de aula invertida seria possível na educação básica? Ela complementa mais adiante, trazendo é, do contexto de salas de aula muito numerosas, de 60%, a 90 estudantes né? então é nesse contexto que ela pergunta não sei se sim é na verdade eu a grande questão seria acho que o número né pelo menos a dificuldade que eu tô tendo até hoje de aplicar de uma forma mais interessante, mais motivadora, a sala de aula invertida. Na UFBC a gente tem dois dias de aula, né? É, as disciplinas, por exemplo, quatro creches, são divididas em dois dias. Então, duas horas e duas horas. No ensino remoto, a gente pegou a semana inteira para trabalhar. É, e aí, acaba adotando um dos dias, que seria na aula... É, presencial uns os dias apropriados o horário da aula e pode fazer um encontro síncrono né aula síncrona o que, que eu tenho trabalhado com os alunos cada semana é, é um tópico né é um assunto a ser abordado e aí eu libero material independente do dia da minha aula sempre às segundas-feiras e aí o que, que eu trago vou tem algumas questãozinhas que eles têm que responder e geralmente a aula a última aula da semana né o que seria o horário é fixo, eu faço atividades então síncronas para tentar ver com questões. A gente aprendeu no curso a mexer com o Kahoot, então eu preparo o Kahoot, coloco algumas questões, venho trazendo dúvidas que eles tiveram né, ao longo da semana é, para que eles possam se expor e trazer os conceitos que eles trabalharam. Então, eles têm que vir com conteúdo, ao menos, é, lido, estudado, para que ali a gente interaja melhor, né, no momento síncrono. Eu acredito que sim, eu, eu tenho dois filhos pequenos, e vejo essa questão do projeto, né, como os professores trabalham com eles, é, já tentando criar esse, uma possibilidade de uma sala de aula invertida. Né? Então, eles levam as demandas e o professor, ao final, consegue abordar melhor aquilo. É, eu acredito que sim, é possível. Bacana. É, não sei se alguma das outras é, professoras querem comentar algo. Eu vou colocando aqui a, uma outra pergunta interessante sobre o mapa de atividades, que foi a Natália Reis, né, que colocou. Não sei <risos> o que é mapa da disciplina, acho que é mapa de atividades, né? Uhum. A educação infantil é possível? Boa pergunta, né, Natália? Isso o é mapa o que vai aprender, é, né? Mas é o mapa aprender, de atividades, né? Isso. É, o mapa de atividades, ele é mais para o professor se organizar, se estruturar. Então, é totalmente possível, porque é o conteúdo que você vai dar, é o objetivo que você vai ter na aula. Então, eu acho super possível. Uhum. O mapa de atividade é uma boa pergunta, né, e é, é, o mapa de atividade é um dos resultados, né, então é, na terceira semana, se eu não me engano, vocês vão ser apresentados a eles, né, essa ferramenta, e aí vocês vão ser conduzidos, né, e auxiliados a construir o seu próprio mapa de atividade para a disciplina que vocês escolherem, né, ao longo do curso, então no final vocês vão ter esse mapa de atividade. E sim, aí como a Débora respondeu, né, de todos os níveis é possível construir, né. Ele vai te ajudar, no, vai ser o planejamento da sua disciplina. É, tem mais alguém que quer comentar alguma coisa sobre o mapa? É, acho que as meninas falaram tanto, né, dele. Que não larga mais o mapa, eu também não. É, é, a professora também, Paula Tiba, né, é, ela faz um comentário, né, Juliana, quando você menciona o tamanho das turmas, você acha que isso é pior no remoto do que no presencial? Me parece que no remoto os alunos podem acessar mais facilmente o docente de forma offline. E aí? Paulinha, Juliana, é, é, eu até confesso que eu já me peguei várias vezes pensando sobre isso, em como que a gente poderia, né, na UFBC, é tentar modificar a forma de atribuição das aulas, para tentar reduzir o número de alunos. Eu sinto muita dificuldade com uma turma tão grande, porque a gente, eu sinto que o aluno, ele já tem, alguns são, tem uma inibição para chamar o professor, para interagir, justamente porque não está no presencial. Apesar dele poder acessar o conteúdo, poder mandar um e-mail depois, mas eu sinto que ele muitas vezes tem esse bloqueio, né, que é essa barreira virtual para avançar. E aí, o que eu tento estimular? As atividades colaborativas. Mas, justamente, pelo número tão grande, a Patrícia até tem números maiores do que eu nas turmas, né, o número de alunos, você fazer uma atividade colaborativa e conseguir perceber o desempenho de cada um deles, né, com 100 alunos, fica realmente muito difícil. É, então, eu acho que essa é é o grande limitante porque a gente acaba adotando muitas atividades até subjetivas mesmo num curso de engenharia para ter essa avaliação do desempenho e aí quando você tem uma turma muito grande alguns ficam inibidos é, você tem uma dificuldade do contato de ver se aquele aluno tá no dia a dia né prestando atenção na disciplina então para mim é um limitante Deixa eu falar, eu achei que piorou um pouquinho do relação do ano passado para esse, uh, a, a, o contato com os alunos, sabe? assim? É, eu falo muito, várias vezes, escrevo, olha, se tiverem qualquer problema, me avisem antes, porque se acabar o quadro, não tem jeito, mas durante o quadro, a gente dá o um jeito, a gente revê as datas, a gente pensa numa estratégia para lidar com o seu problema, eu sei que tá, estamos numa pandemia e tal, e é muito difícil, assim. Ah, é, tá para o quadrimestre, ah, professora, eu tive problema, não sei o que lá. Eu falei assim, mas por que você não entrou em contato? Eu deixei o Telegram, deixei o e-mail, deixei um monte, né? Tirei é, dúvidas, escrevi, né? Então, eles, eu acho que eles têm ainda, você falou, Juliana, uma barreira para entrar, entrar em contato com o professor, assim. Eu não, sei, eu não acho isso bom, né? Eu não sei como reverter isso, assim. E chamá-los, né? Para falar assim, não, enfim, você está com alguma dificuldade, você tem que me falar, daí a gente vai dar um jeito, né? Ah, vamos equacionar. Mas eu acho difícil, eu não sei como lidar com isso ainda. Como chamá-los né, para participar mais, ou se abrir, ou se colocar. Acho que é uma questão que sempre fica, né? Né, tem aqueles que você consegue atingir, outros que não, mas acho que ao longo a gente vai entender, né, que alguns estão ao nosso alcance e outros não, né, e entender esses que ficam, acho que é o grande importante é entender por que que foi, né, eu sei que é difícil a gente não ter o um contato, né, mas se você conseguir entender, para entender o motivo de que evadiu, ou então que não conseguiu, né, às vezes não tá no nosso alcance mesmo, e às vezes pode ser que esteja, que esteja, mas eu tenho mesmo, eu compartilho a mesma coisa, Patrícia, eu acho que esse quadrimestre está um pouquinho pior nesse quesito. Hum. Nesse sentido, Bom. acho que a gente já contempla um pouco também essa pergunta da Maria, né? da Maria do Socorro, sobre a frequência, né, como vocês têm avaliado a frequência no remoto comparado ao presencial. A gente não fez uma pesquisa sobre isso ainda, talvez alguém esteja fazendo, mas essa participação, vocês avaliam já nessas falas, não sei se a gente complementa, o que, que vocês, Carol? É, é, é, só falar assim, como eles têm exercício, eu faço uns testes toda semana que valem nota, então quem está frequentando sempre porque está fazendo a atividade, né? E, e a gente não tem controle oficialmente, né? não está previsto na regulamentação, você controlar o acesso e tal. Mas eu percebo, as pessoas eles fazem, eles têm uma semana para fazer atividade, a maior parte faz no fim de semana, né? enfim. É, alguns me contam que eles discutem ou copiam, sei lá, é, não interessa, mas se discutirem está bom, se um ajudar o outro a tirar dúvida, está ótimo no fim de semana, no grupo de WhatsApp. Agora, é, agora tem uns que nunca entram, né, nas primeiras, sei lá, nos primeiros três, quatro semanas eu entro em contato, mando e-mail e, e geralmente eles não respondem, né, assim. mas desistência é de pouco, assim, é, não, o último quadro, a participação foi menor, mas desistência foi menor também, assim, essa foi a minha percepção. Eu acho que o ensino remoto é diferente do que pode ser o ensino à distância ou um o ensino híbrido. Eu acho que a gente está num contexto muito, muito particular né, para lidar ou para apresentar. Eu acho que o conhecimento que a gente está se apropriando ele pode ser utilizado de maneiras né, maravilhosas lá para frente. Mas eu acho que a gente não faz, eu, pelo menos, não faço, eu não faço controle de frequência. Eu acho que também é importante apontar que nesse momento nós temos um perfil diferente de aluno em todos os níveis. Porque estamos todos estressados mentalmente, né? É, excesso de telas, então o home office também acaba é, pesando um pouco também para quem antes, por exemplo, trabalhava no presencial e chegava em casa e colocava aquele momento para estudar. Então, isso tudo vem influenciando também negativamente na motivação dos alunos. Eu acho que isso reflete também, não é tanto a aula em si, mas eu acho que é um momento pesado que nós estamos vivendo também. É. Eu acho que só para fechar, né, eu acho que as tecnologias, né, e fazendo um link com a, com a pergunta que a gente perguntou, qual AVA que vocês usam, né? Eu acho que os AVAs permitem isso, né? O nosso uso hoje na universidade ou é de dia ou é o mudo. Então, a gente consegue ver que aluno nunca acessou. Ou, por exemplo, se ele acessou faz oito dias, dez dias, e você fala, gente, esse aqui, deixa eu entrar em contato com ele, então, né? Ou então, aquele que, sei lá, está 20 dias, né? Então, dependendo da plataforma do AVA que você utiliza, essa tecnologia te auxilia. Coisa que no presencial, você está lá, você vê se ele está presente ou não, você faz uma lista de chamada, né, e é muito dif diferente a comparação. Mas pode te auxiliar dependendo da ferramenta que você usa. Agora, é, tem algumas coisas que a gente não, não consegue né, é, chamá-las, mas, por exemplo, teve uma, um comentário que achei muito interessante, da Vívia Nogueira, é, sentir, é verdade, então provavelmente está diminuindo, né sentir que a participação diminuiu muito. Tem pais que dizem que não vão fazer as atividades da EMC e vão esperar a volta às aulas presenciais. Né? Então, aí é uma dificuldade, né? Se o, os pais resolvem adotar essa estratégia, né? Então, Patrícia, você pode usar todas as ferramentas que não vai chamar os alunos, né? Então, tem certas situações que estão a nossos alcances e outras é, que são mais difíceis, né? Mas é só um comentário, a gente... Vai para outra pergunta agora? É, tem uma que eu tinha deixado aqui um tempinho na tela da é, acho que é Lígia, se não me engano, que ela é professora de Libras, uhum. e ela pergunta sobre a participação de estudantes, com, é, de pessoas né, é, com deficiências. Alguém aqui, gentilmente, né, da nossa equipe, já fala que a gente aborda né, essa questão de acessibilidade e inclusão, mas para nós também ainda é um desafio, aí de repente se alguma das professoras teve a experiência né, de acolhimento nas suas turmas, para contar, e mesmo o que foi né, abordado no ano passado, por exemplo, sobre esse assunto, se de alguma forma deixou no radar. A gente tem um, um, um, um apoio né, de um núcleo de inclusão na universidade, então para nós, tem, nós temos essa questão, mas a gente sabe que não é uma realidade para todo mundo. Né? Então, não sei se as professoras querem comentar com relação a essa essa realidade, se já enfrentaram né, essa necessidade de adaptação dos materiais, enfim. Eu tive uma experiência, Marcela. É, na minha primeira turma, na verdade, logo na sequência do curso, eu tive um aluno matriculado, e aí eu recebi um e-mail de orientação né, da, da ProAP dizendo que eu teria um aluno que teria uma uma deficiência né mental um certo uma certa dificuldade de aprendizado e para que eu me preparasse e tal e eu fiquei assim um tanto quanto né até ansiosa de como lidaria com essa situação a gente teve uma das semanas né algumas orientações de como preparar o material e aí naquele desespero, meu Deus, como que eu vou fazer, né? Vou ter que alterar todo o meu material que eu já vinha preparando durante o curso. Aí eu entrei em contato, mandei um e-mail para ele, não tive qualquer resposta para o próprio aluno, perguntando como que eu poderia ajudá-lo, né? É, ao longo do curso, eu fui percebendo que ele fazia as atividades, é, e ao final, eu, eu tentando buscar contato, mas ele sempre quieto, nunca me respondia né, aos e-mails nem nada mas eu percebi que ele finalizou o curso, teve né, um conceito bom, e aí eu fiquei me perguntando, será que eu realmente estava preparada, conseguir passar, ou enfim, né? Para mim é um grande mistério até hoje, o que aconteceu com esse aluno. É, eu, eu, tive um só, eu tive um com alguma dificuldade, mas uma dificuldade leve, e eu fiquei prestando atenção se essa, se essa aluna, ela, ela fez as duas, os dois quadros. Se ela estava acompanhando, se estava fazendo os exercícios, como que estava com a nota, se descolava. E fiquei esperando se ela, né, se ela entrava em contato, alguma coisa. Ela não se manifestou, mas eu vi que estava acompanhando, que ela entrava no curso e que ela fazia as atividades e parecia que não sem maiores problemas, assim, dentro... Da média, daí não teve problema. Eu já tive mais dificuldade presencial mesmo com aluno com pouca visão, né? Daí eu acho que foi mais difícil. Mas dessa vez não tive. Débora tem alguma experiência também ou não? É, então, eu, por exemplo, eu tenho a minha filha e ela tem um pouco de dificuldade de aprendizagem. E na, na aula virtual, para ela foi melhor, porque ela coloca o fone de ouvido e ela vê vídeo e ela ouve, a, vê a apresentação, para ela, ela foi bem melhor. Então, acho que essa pluralidade de informações que a gente dá ou de, de poder utilizar mais ferramentas pode propiciar é, mais inclusão até. Então, por exemplo, você adicionar é, um, um aplicativo de Libras, por exemplo, ou, por exemplo, caso de baixa visão, a pessoa amplia a tela, então eu acho que há grandes possibilidades de inclusão, sim, do, dos alunos com necessidades especiais, né? A pessoa portadora de deficiência. Legal, obrigada, gente. Uh, vamos para a próxima, então, Marcela? Acho que agora aqui a gente tem, a gente pode ir fechando, né, porque o pessoal tá fazendo mais comentários aqui sobre as falas, ah, todo mundo vem... É, muito sentido. agradecimento aqui, né, agradecendo a professora Patrícia, obrigado pela troca de experiências, Juliana, Débora, muito agradecimento. É, pessoas curiosas para o mapa de atividade, muitas questões, né, E a gente vai trabalhar, esse é o propósito do curso, né. E muitos comentários, né, de agradecimento, ou então comentários uh, uh, sobre o curso, mesmo sobre as falas da professora. Tem alguém que fala sobre mapa do auxílio do ensino, no auxílio do ensino híbrido? A ideia do mapa é uma ferramenta para planejar. Né? então se a gente está planejando o presencial, ou a gente está planejando o ensino remoto, ou a gente vai pensar no híbrido a hora que a gente for fazer o retorno, ele vai sempre ser um instrumento do nosso planejamento, então, com certeza. Né? E eu acho que, que é isso, eu, eu acho que a gente acabou não falando, mas essa semana a gente teve um texto da professora Ana, que vai ser uma das nossas convidadas, que vai vir aqui num, num dos webinários, né, e ela falava muito sobre algumas questões que foram levantadas aqui, né? E é uma questão que eu tive lá para cima, que acabou acho que não fez, foi uma das primeiras sobre as dificuldades da gente não ter um recurso, né? Porque quando a gente fala, né? Acho que foi o vídeo da, da Ana trouxe muito isso nessa semana. Quem não viu, eu, eu reforço aqui a, a, a importância. Então, a como é interessante, né, porque a gente tem, independente do nível, a gente sabe que ou no nosso retorno, ou presencialmente agora que a gente está realizando, a gente não tem um ambiente ideal, né, a gente tem uma precarização mesmo das tecnologias, a gente não tem internet para todos, nós mesmos tivemos que nos adaptar, né, adaptar nosso ambiente de trabalho na medida que a gente conseguia para dar aula e ao mesmo tempo a gente sabe que os alunos precisaram fazer isso né? e tem alunos que não tem né, não tem internet ou então não tem essa condição né, de, de conseguir fazer um ambiente, então acho que é uma questão que a gente fica, e foi uma questão que, que fala assim, como é que a gente lidar, né, com a gente não ter esse recurso? E a gente sabe que, a, que essa situação não, não é só agora, né, que a gente tá na nossa casa, em que o aluno tá também, mas como nós voltarmos, né, e aí eu... Eu tô falando aqui das nossas colegas da condição da UFBC, a gente sabe que a gente tem outras condições lá e no ensino básico, né? Também. Quando eu voltar hoje, sei lá, a gente talvez a gente tá mexendo com mais tecnologia de quando a gente voltar para a sala de aula. A gente vai ter só o reto projetor, talvez, entendeu? Como uma tecnologia. Então, o que fica disso? né, e o que a gente pode usar? Ah, eu aprendi, mas será que lá eu vou continuar? Se eu tiver um ambiente virtual, eu consigo continuar utilizando ele, né, mas e outras ferramentas, né? Então, ficam várias questões, a gente teve um salto de desenvolvimento de habilidades tecnológicas, né, tanto do professor quanto do aluno, e esse retorno, né, como vai ser? Né, e aí, é muito bom mesmo esse vídeo da, da Ana e Lisa, né, eu, eu deixo uma pergunta final para as palestrantes, né, para as três, Débora, Juliana e Patrícia, de é, um pouquinho, né, relativo a isso, mas o que que a gente leva, né, desse momento de aprendizado? Pode ser para o próximo quadrimestre que será reno, remoto, ou para esse tão sonhado quadrimestre que a gente vai voltar no presencial, então, o que, que desse aprendizado ficou que a gente acha que vai conseguir é, continuar utilizando, mesmo se a gente tiver uma precarização aí das, do, do nosso modo presencial? Quem quer começar? Sei lá, eu... É, desculpa, posso tentar? Eu vou tentar... É, dar mais protagonismo para os alunos, tentar dar mais protagonismo para os alunos no processo de aprendizado. Né? Não sei se eu vou conseguir operacionalizar isso, mas essa coisa de disponibilizar o material, indicar a leitura e depois tentar reunir a discussão né, era um objetivo que eu gostaria né, de conseguir... Já, eu já fui tutor em uma outra instituição que, sei lá, eram 15 alunos, daí era fácil fazer, nós somos com 90. Eu como que a gente articula isso? Eu acho que esse é o grande desafio. Mas eu penso que eu, eu, quero, eu quero aumentar o protagonismo deles, né, deles irem atrás, assim, eles formu, tentarem formular mais. Eu acho que é, em outras condições... É, condições ambientais melhores, né, sem pandemia, a gente pode é, cobrar outras coisas também, nessa participação deles, que hoje eu me sinto mais constrangida e cobrada da situação. Muito tá legal, Pri. Obrigada, Patrícia. E agora, Juliana? Eu tenho, para mim, que eu vou continuar adotando esse papel de curador do de conteúdo. Então, tentar continuar trabalhando, né, com o que os alunos podem me trazer, trau, talvez adotar mais é, a questão de projetos, né, é, PBL para sala de aula. Eu já tinha tentado fazer isso em alguma disciplina no presencial, então agora eu acho que eu tô mais capacitada para realmente aplicar, né, esses conhecimentos. É, um pouco do ensino híbrido, para a gente na universidade vai ser mais fácil, né? Imagino que o ensino infantil básico, enfim, não, não é tão simples isso, mas o ensino híbrido com certeza, até porque eu acredito que não vai ser tão simples que a gente vai voltar dessa pandemia, né? Não vai todo mundo <risos> aglomerar de novo. Temos vários até transtornos, né? Dificuldade de, de voltar para né? a sociedade. Então, eu acredito que para mim eu vou adotar essas, essas estratégias. Obrigada, Juliana, muito obrigada. E Débora? Então, aproveitar as ferramentas, as possibilidades, para a gente estar tá sempre se reconstruindo, né? Aprendendo e cada desafio ele exige um determinado, uma determinada ação, então utilizar esse conhecimento para ir solucionando os, os problemas e alcançando os objetivos. Legal, Debra. E aí o comentário da Valkyria, né? O texto de educação e tecnologias digitais na pandemia, ciclos da precariedade que está no mundo é muito bom. Realmente, a Helena... A gente tem a honra de tê-la aí aqui em um dos webinários. Muito bom mesmo o texto dela. Quem não leu, vale a pena lá retomar, né? E acho que a gente vai ter que conversar. Acho que do, do, do texto dela, eu fiquei com isso na cabeça, né? Quando a gente voltar, não tem como voltar e tá tudo bem. A gente vai perguntar, e aí, como foi? Né? O que, que ficou... Né, o que, que foi bom, o que está faltando, que a gente vai ter que retomar, o que, que a gente tem, que o que a gente não tem. E acho que a comunidade mesmo vai ter que, né, a comunidade da instituição, da escola, enfim, vão ter que discutir para encontrar soluções para o que ficou. Então, escutar, né, abrir o diálogo para escutar esse docente, abrir o diálogo para escutar esse aluno, esse aluno, e construir esse novo né ensino que vem aí com essa retomada devagar, né, Juliana? Porque a gente não vai, todo mundo, de repente, ficar para lá, né, poder aglomerar. Mas eu queria agradecer vocês, meninas, é, pela participação, por terem compartilhado conosco aí é, todas as experiências é, foi muito rico, né, e principalmente para nós, né, que é, fazemos esse curso aí, a gente, foi tão difícil ter feito ele, né, ter, ter planejado, ter executado, então, assim, ficou para mim a experiência de vocês do impacto, né, dessas formações, né, tem gente que vem dessa licenciatura, já tem essas reflexões, mas o curso PCV, ele traz isso, ele traz o ferramental, ele traz as estratégias, ele faz questões te fazem é, pensar se esse é o objetivo mesmo, né, de aprendizagem, daquele encontro que você está fazendo, e traz toda essa possibilidade de transformação, e a gente viu é, aqui o exemplo prático de vocês, de tantas possibilidades, né, que, que o curso, na verdade, fazendo vocês pensarem e trazendo algumas tecnologias, né, e com criando um ambiente de compartilhamento onde vocês poderiam estar com vários colegas no um cafezinho, como diz a professora Patrícia ou em outros locais né, criando esse ambiente que vocês puderam é, usar para promover uma transformação com certeza, eu tenho certeza que todos os professores aqui que vieram falar ou então que estão aí no, no YouTube já tiveram muitas transformações nesse período. É, então, Marcela, não sei se você pode colocar só o, o slide, queria agradecer, Patrícia, mais uma vez, né, queria dizer que o Nóculo está aberto para você, Juliana, Débora, acho que a gente pode fazer até um projeto ou um artigo sobre esses impactos, essas mudanças, já fica meu, minha, meu convite aí, né, sobre essas, essa oportunidade de a gente relatar, é né, muito importante a gente contar o que está acontecendo conosco, contar nossas experiências, para a gente compartilhar com outros pares também, mas para a gente deixar o relato né, desse, desse momento histórico aí de transformação da educação. Então, obrigada às três, espero vê-las no futuro próximo. E agora é só a finalização, mesmo né, para falar aonde a gente está nessa primeira semana, então a gente está na semana de ambientação. Né, e onde a gente tem três atividades que, que é para ambientar mesmo, onde vocês já construíram o um perfil de vocês no há, tem alguns que ainda não sei colocar minha foto, né? Fale com o tutor aí que ele vai te ajudar a, a colocar foto, colocar seu perfil, saber onde você tem que ir. Então, comunica com ele lá no fórum do seu grupo que ele pode te ajudar. Tem o preenchimento do perfil, que praticamente quase todos os inscritos responderam, quem não respondeu ainda, por favor, faça essa semana. E tem a participação no fórum aí de apresentação do grupo. Basicamente é isso. E tem, como a Patrícia mencionou, o cafezinho, o Fórum Café, que é onde você vai lá bater o café, já que a gente não pode ir ao vivo tomar um cafezinho e conversar. A gente fez esse fórum para que vocês conversem sobre temas livres ou temas mesmo, troquem em experiência, troquem em materiais né, que vocês acham interessantes. Então, por exemplo, tem professores de história, vi várias professores de história. Sociologia, se quiser compartilhar materiais, né, para criar essa rede, né, esse grupo de compartilhamento, usem o fórum, né, o fórum está todo, todos os cursistas inscritos e toda a equipe do PCV, então, lá tem tutor, lá tem professor, lá tem nossa coordenação e tem todos os cursistas também, tá, explorem essa plataforma e explorem esse momento. E os próximos passos? que a gente tem essas atividades que vão até, é, vou reforçar aqui, né, todas elas começam sempre na quarta-feira e terminam na terça. Então, as atividades dessa primeira semana terminam na terça-feira que vem, né, e a semana 2 começa na próxima quarta-feira. Deixa eu ver se eu tô com o calendário aqui. Então, próxima quarta-feira, dia 13, é isso, Marcelo? também meio ruim aqui com o meu calendário, a gente está fechando, tá fechando essa primeira semana no dia 14. Opa, ah, 14, desculpa, desculpa. E Isso, a gente fecha na segunda noite, e aí na terça a gente começa. Ah, é verdade, eu confundi. Então a gente fecha a primeira semana no dia 14 de junho, na segunda-feira, e a gente abre a próxima semana, semana 2, no dia 15 de junho, na terça-feira. Então sempre vai ser essa lógica, abre na terça e fecha na segunda-feira. E aí, eu fiz um slido aqui, Marcela, mas nem se precisa mais. É aquele mesmo aplicativo, para se vocês tiverem perguntas, se tiverem perguntas sobre o curso, tiverem perguntas é, sobre alguma coisa, ou vocês podem fazer no mudo, ou pode fazer mesmo aqui no aplicativo. Se vocês abriram da primeira vez, é só manter ele aberto, que ele já é, aparece. Então, você vai, falar, vai aparecer lá questões... Então, se tiver alguma questão ou algum comentário mesmo, é só colocar aí que a gente responde e a gente vai encaminhar para o encerramento. Vou esperar um pouquinho, Marcela, porque sempre demora um pouquinho mais lá no YouTube. Temos muitos comentários aqui de agradecimentos né, no YouTube. Se o pessoal quiser aproveitar e colocar também no slide, a gente vai fechando com eles aparecendo aí na tela para todo mundo. Tá. É legal que tem uns colegas aqui, né? De trabalho, que a gente não vê faz tempo tão bom. Agradeço a todos é, pelo excelente bate-papo. Boa noite. Então, boa noite, gente. Obrigada. É... Eu acho que vocês tiverem alguma questão aí ao longo, né, os tutores estão lá no fórum do grupo, a gente também, se vocês quiserem mandar mensagem, né, mas a gente vai se falando e dando suporte para vocês aí nessa caminhada. Foi excelente essa aula inaugural, bom curso pessoal, gratidão por toda a troca de aprendizagem aí, principalmente as palestrantes que trouxeram todas as experiências, eu acho que é isso, então, Marcela, acho que ninguém tem é, questões, não. Né? Isso, podemos dar um tchau para todos. É verdade. todos. É. Então, muito obrigada né, a todos e todas aqui presentes, ou as, que, as pessoas que irão assistir depois, né? Quem não sabe nem todos puderam estar aqui presentes, né? Obrigada por, por fazerem parte, né, do PCV 2021. Obrigada pela inscrição. Tenho certeza que vocês são, são primordiais aí na, nesse percurso de aprendizagem, tanto dos colegas de vocês, quanto é, os nossos aprendizados, né, Marcela? A gente sempre aprende nesses cursos muitos com as trocas e outras ferramentas, outros textos, enfim, né? Eu acho que esse momento virtual, principalmente para mim, eu conheci muitos colegas que eu não conhecia presencialmente, e fiz novos colegas por essas redes aí que a gente criou, né? Então, sejam bem-vindos, a gente deseja um ótimo curso a todos vocês, e a gente se vê em breve, na semana que vem a gente se vê, quer dizer, a gente continua se vendo no Moodle, mas semana que vem a gente tem o segundo webinar trazendo também uma professora muito especial aí para vocês, né? Marcela quer deixar um carinho, agradecer e desejar a todos e todas boa noite. Agradecer as nossas convidadas pela gentileza, troca de experiências. Débora, Juliana e Patrícia foi excelente, né? muito bom. Uma história que a gente está construindo com esse curso. Eu chego um pouco depois e fico bastante contente assim de ouvir. Carla também várias vezes que atuou com a gente, que foi pioneira aí na formação também, né? super feliz aqui de ouvir as histórias de vocês. Obrigada mesmo pela disponibilidade e colaboração. E a todos e todas, boa noite. Obrigada pela audiência. Muito bom, gente. Obrigada, gente. Boa noite.